Dois dias presente, um dia à distância, deu para ver muita coisa do Troféu Chico Piscina 2019. Por sinal, talvez aquele que tenha sido o mais difícil Troféu Chico Piscina de ter sido organizado. E eu falo pela viabilização da competição propriamente dita. Essa competição ela só foi capaz de ter sido realizada graças à interferência, à entrada de patrocinadores, à comunidade, em especial o Diogo e a Fabíola Molina, que colocaram sua empresa dentro do processo. E aí um, um voto aqui de, de agradecimento a eles, aos outros empresários, a comunidade local que viabilizou a competição. E, e mesmo tendo sido uma competição, a gente pode dizer assim, talvez a mais difícil de ter sido realizada, talvez tenha sido a mais bonita, pelo menos o parque aquático da Mocoquense nunca esteve tão bem decorado, tão bem preparado para receber uma competição como foi desta vez aquele telão enorme, fez muita diferença, funcionou tudo bem, funcionou tudo perfeito e cabe aqui esse registro para uma bela competição, que acabou tendo um bom desempenho, nós tivemos nove recordes batidos, sete recordes de campeonato, dois recordes brasileiros de categoria, a única etapa que não teve recorde foi exatamente a etapa que eu acompanhei a distância, foi a etapa que fechou a competição no sábado, a competição teve a transmissão da TV CBDA todos os dias eliminatórias e finais e acho que aconteceram várias é, é, provas interessantes, boas marcas e coisas que merecem aqui o destaque. São Paulo campeão mais uma vez, confio o um favoritismo, são nada mais nada menos que 26, é, foi o 26º título de São Paulo na competição, o 19º consecutivo, né? nós já estamos aí entrando já para quase 20 anos consecutivos que, os, que São Paulo não perde a competição. E no primeiro dia, talvez ao final da primeira etapa, parecia que poderia haver alguma dificuldade que acabou não se configurando. Eram um pouco mais de 20 pontos, 26 ou 28 pontos, que separava São Paulo do Paraná ao final do primeiro dia, mas depois não se configurou, porque São Paulo foi abrindo cada vez mais e ganhou com uma certa facilidade. Rio de Janeiro vice-campeão, mais uma vez o Rio é segundo, Paraná em terceiro. Na, na, na, por categoria, Rio melhor no infantil, e Paraná melhor no juvenil, ou seja, para o ano, provavelmente o infantil do Rio de Janeiro continua forte, melhor o juvenil, ele perde alguns nomes muito expressivos, mas talvez o Rio de Janeiro ainda permaneça como a segunda força para a próxima temporada. É, são Paulo também foi líder absoluto no, na, no quadro de medalhas, São Paulo ganhou nada mais do que 43 medalhas, são 43 subidas ao pódio, 14 delas de ouro, se a gente olha para o segundo, né, que foram quatro medalhas do Rio de Janeiro, foram 20 medalhas e só 8 ouros, né? e, e, tem um dado interessante em relação ao pódio do troféu Chico Piscina, porque todas as 18 seleções que estavam presentes entre as nacionais e as internacionais tiveram pelo menos uma final, mais do que isso, 15 delas subiram ao pódio, esse número é muito bom, e tão bom quanto é o fato de que 11 ganharam uma, pelo menos uma medalha de ouro, o que configura a competição, uma competição extremamente né, aberta, competição de categoria, eu acho que isso é muito interessante, bem expressivo, e até garante a possibilidade e oportunidade para que outras seleções possam voltar, é, é, é importante se destacar que talvez este ano tenha sido um dos anos mais vamos dizer assim, menores em número de participantes, e eu acho que até um pouco explicável a crise no país, as incertezas de que a competição poderia não acontecer, e eu até acho também que o baixo, o número das delegações, talvez não tenha sido tão modificado, mas o número de atletas que cada delegação trouxe foi bem reduzido, e uma diminuição no número de países participantes, e essa diminuição acho que foi é um pouco explicado pelo risco, que a competição demorou para sair, o regulamento demorou para sair, as confirmações ficaram mais difíceis, mas eu acredito que de uma forma geral nós sobrevivemos, eu acho que esse é a, a, o contexto, para mim um, um, uma competição que sempre é marcante, o troféu sempre é especial, e eu gostei demais do que eu acompanhei dentro água. E é disso que eu falo agora, fala falo especificamente da categoria infantil uh, feminino, nós tivemos belíssimos duelos nas provas de livre entre a Tayana Amaral, a Sofia Coleta, 100, 200 e 400 metros de nado livre. A Tayana acabou sendo o melhor índice técnico numa prova fantástica nos 200 metros de nado livre, é, pra, fazendo 2 e 5, e melhor do que o 2 e 5, que foi recorde de campeonato. Foi o fato de ter passado com e 2, ter voltado com um 2,9. Foi realmente sensacional, muito bem nadada. Melhor índice técnico da competição, ela que ainda ganhou 100 metros de nado livre e acabou também se tornando a nadadora mais eficiente. Da competição. Na categoria infantil feminino, nós tivemos um recorde brasileiro de categoria de uma nadadora que é infantil 1, ganhou duas provas, 50 livros e 100 borboleta, Beatriz Bezerra, merece muito destaque, atleta de Pernambuco, esse 1,2,89 é a primeira nadadora da história na categoria infantil a nadar abaixo de 1,3. Ela já tinha batido o recorde brasileiro lá em Porto Alegre, na Copa CBC, agora foi ainda mais rápida, ela, o parcial dela melhorou bastante. E eu até conversei bastante com o treinador dela, o Sadler Sulberg, que é um treinador de, de relativo destaque já na natação pernambucana, com bons resultados. O Sáder me contando que ela não descansou, até porque foram uma sequência de várias competições. Ela teve no Norte Nordeste de clubes, fez um belo resultado. Lá no Norte Nordeste de clubes, gente, ela nadou para 28, baixo, no 50, borboleta. Depois ela vai para a Copa CBC, onde se destaca novamente, bate o recorde brasileiro, 1 3, 0, 0 E agora, na Copa CBC, bate para 128, 8 novo recorde brasileiro. Então, uma sequência de grandes resultados, uma nadadora que é apenas infantil. Nós estamos falando de uma nadadora que tem mais três anos de Chico Piscina marcas expressivas não, um nadador, na categoria de baixo ganhar em cima já é difícil, ganhar duas provas muito mais difícil e é um destaque que eu acho que merece atenção, e segundo o Sadler ela não descansou absolutamente nada o foco todo é o Brasileiro de Verão inclusive até as provas dela Brasileiro de Verão, 50, 100 livres 100 e 200 borboletas, gosto desse tipo de coisa porque ele está olhando lá na frente ela sabe que ele, ela tem 13 anos de idade sabe que ela precisa treinar, sabe que ela provavelmente não vai ser uma grande nadadora de 200 borboleta, mas a contribuição no trabalho de 200 borboleta vai trazer muito para o rendimento dela, o crescimento dela na prova dos 100 metros por boleta. Excelente o trabalho dele com relação a, a Beatriz Bezerra. Na categoria infantil masculino João Pierre Campos, sensacional garoto com três vitórias, melhor índice técnico, um nadador mais eficiente da competição, dois recordes de campeonato uma delas, o 200 livre, para mim, mim foi a mais expressiva, ficou a 19 centésimos de bater o recorde brasileiro de categoria, foi premiado até pelo Murilo Sartori, que era o recordista de campeonato, e uma prova muito bem nadada, ele, ele consegue assim de uma forma incrível, 1,53,7 um para garoto de 14 anos de idade, e mantendo todos os parciais, olha, bem dividido mesmo, muito expressivo, e aí mais um detalhe, conversei com o treinador dele, o Daniel Catelan, que é técnico dele no Fluminense, era um dos treinadores da seleção do Rio de Janeiro, também ele não esperava que os resultados fossem tão expressivos. Ele até sabe, toda a preparação tá para o Campeonato Brasileiro, que vai acontecer agora, já no próximo mês em Porto Alegre, mas eles têm que acabar se acostumando a poder competir um pouco carregado e renderia, e ele rendeu bastante. Eu até fico até com medo, eu já tinha dito isso lá na cobertura da Copa CBC em Porto Alegre, eu tenho até medo do que, que o, o, o, o. relativo, né? É, do que, que o próprio João Pierre pode fazer. Porque você não tinha esses 400 metros de lado livre, um cara, ele tinha 4,6, baixou para 4,4, agora já faz 4,1, eu tenho, sei lá, um 3,56, 3,57, um garoto de 14 anos de idade, aguardem porque tem muita coisa pela frente. E tá nadando muito bem, acho que foi, foi um do, do, dos grandes destaques. A, a categoria infantil ainda teve bons tempos, eu gostei da, da prova de costas. Uh, do, do Gustavo Cornelis, nadador lá do Rio Grande do Sul, ganhou a prova, depois de ter sido desclassificado na prova dos 50 metros dado livre, e isso me demonstra, acho que é um, é, um, é um impacto forte, um garoto de 14 anos que sofre uma pancada, mas tem a capacidade de reagir, né? e ainda no infantil, para mim, me chama atenção algo que vou escrever uh, nesses próximos dias na Best Swim, que para mim foi a revelação uh, do Chico Piscina. É que foi o Summer né? do lá do Mato Grosso do Sul ninguém melhorou tanto quanto ele eu até conversei por esses dias com o treinador G. Ilson, que é técnico dele lá no Mato Grosso do Sul um trabalho sensacional ele venceu a prova dos 100 metros na livre subiu ao pódio nas provas de 50 e 200 está num caminho muito forte, muito progressivo e foi talvez a grande surpresa dessa competição na categoria infantil no juvenil feminino, para mim o destaque é, precisa ser dado para Fernanda Ceridone, a garota que conseguiu. É, de, de, acho que, antes falar do infantil, ainda quero destacar a performance do, do, na, na prova dos do 100 metros nado do peito. 100 metros nado peito, um garoto muito bom do Paraguai, que ganhou a prova com uma certa facilidade, dominou, era o favorito. Né, o Arthur Becker até melhorou mais uma vez, pela primeira vez nada na casa do 1,8. Mas esse garoto, Maximiliano Benítez, garoto do Paraguai, muito bom nadador. E, uh, e até um detalhe, para vir para o troféu Chico Piscina, ele ficou mais de 30 dias sem poder executar a penada de peito, um problema de joelho, conheço o treinador dele, um belo de um, um programa chamado Clube sarronia em Assunção, no Paraguai. No juvenil é, feminino, o destaque para mim é a Fernanda Celidonio, ela conseguiu um tetracampeonato nos 200 o um tetracampeonato nos 100 costas, gostei mais da prova dos 200 medley, 2 2,18 para ela, para mim, parece ser mais expressivo que o um 3, ela já tem menos do que isso, mas eu acho que para uma adora que esteve no Campeonato Mundial Júnior, Copa CBC, são muitas competições e, e neste nível, é uma garota que também nada que então é uma garota que nada muitas provas, muitas competições, mas para mim, eu acho que é importante se destacar de que fez muito bem para ela a mudança, né? ela, ela até o ano passado até o então, primeiro semestre, para ser mais exato, ela representava a Brasília, andava na Quaná e agora está treinando no Minas Tênis Clube, faz parte da equipe de ponta, treina lá com o grupo do Sérgio Onha Marques do Minas Tênis Clube e parece que está muito bem, dois tetracampeonatos, são, é uma coisa muito expressiva, um, com uma prova, com um recorde de campeonato, é, para mim a, a Fernanda Salidoni merece todo esse destaque, foi até homenageada no pódio, legal que, a, que o Chico Piscina está criando uma série de tradições e aí a gente tem que realmente reconhecer que legal, né? acima de tudo o talento, o potencial dessa gurizada que vem para frente, no juvenil masculino, nós vamos dizer assim, a grande estrela que a gente poderia chamar seria o Gustavo Saldo que acabou ganhando duas das suas três provas, sentiu bastante a prova do Sem Borboleta, não ganhou que saiu da prova dos 200 livros então sentiu bastante no sem borboleta quase bateu o recorde nos 400 metros livre, fez uma prova belíssima e olha outro nadador carregadíssimo de competições né mundial júnior fez a, a, a copa cbc mais agora então, o, o Gustavo a gente já começa a identificar um pouco de cansaço nele o final a parte final da prova dos 400 metros nadou ficou muito bem evidente a, a, a, a incapacidade de recuperação entre os 200 metros nado livre e sem borboleta também ficou evidente. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção e aí eu destaco e, a ele e ao treinador dele, o Rodrigo Erval Felipe, lá do Clube Curitibano: eu nunca vi o, o, o Gustavo Saldo nadando tão bem. Tecnicamente, o nado livre dele está lindo, está maravilhoso, um naucral um, um fácil. Você vê que tecnicamente houve uma evolução muito grande, que coisa boa, que coisa boa mesmo. É, nadou muito bem, acho que estão de parabéns pelo resultado. Perdeu sem borboleta, não, ele ficou até lá para trás, que foi sexto lugar, sem borboleta de uma prova que foi dominada do início ao fim, já tinha sido dominada nas eliminatórias pelo Gabriel Perseguim, que na final fez ainda mais e quase bateu o 54, quase nada na casa dos 53 segundos, mesmo assim, chegou pertinho ali do recorde de campeonato, mas um, um belíssimo resultado, ele até mesmo depois confessou que errou, a estratégia da, da respiração, ele acabou respirando onde não tinha que respirar, acabou bloqueando onde, onde não tinha que bloquear. Isso acabou deixando um pouco confuso, acontece às vezes, agora tem que se lembrar, agora está na informação, mas lembrando, você é um garoto de 16 anos de idade que está nadando muito bem, e conversando com os treinadores da equipe é, que ele faz parte no Rio de Janeiro, né? Ele, ele nada pelo RKF natação. É de que é um garoto que treina, come, come água, nada muito, treina bastante, então é um cara que está treinando bastante mesmo e os resultados são apenas consequência desse trabalho, tecnicamente muito bem, é a chegada teve uma pequena deslizada ali, poderia ter sido um pouquinho menos, mas é um garoto com potencial enorme, tecnicamente também me chamou muita atenção a prova de peito, Rafael Rached nadando de forma muito, uh, com autoridade, com precisão, tentou passar forte, passou forte, fez um parcial que não tinha feito ainda, bateu o recorde brasileiro de categoria, ficou muito próximo de quebrar a barreira do E3, é coisa que deve acontecer nos campeonatos brasileiros, no campeonato brasileiro de verão, tecnicamente muito forte, muito, uh, a gente sente que está com uma pegada boa o Rafael rached ainda também na prova de costas, eu acho que Neyry filho que agora faz parte, da seleção mineira, era um nadador do Rio Grande do Norte, fez uma, uma transição para Minas Gerais esse ano e é, melhorou aquelas que eram algumas de suas dificuldades, que era a parte submersa, é, executadas com muita precisão, ganhou a prova, eu até pensei que ele poderia chegar um pouquinho mais pô, perto do recorde de campeonato, mas não chegou, fez duas vezes 57, abriu um revezamento misto, para 57, depois ganhou a prova individual, até o tempo do revezamento acabou sendo melhor do que a prova individual. E até por um esclarecimento, os tempos das provas de revezamento misto não servem nem para recorde, nem para ranking nacional. Isso é uma determinação da, e deliberação da fina, não pode. Então o melhor marca pessoal dele passa a ser a prova que ele venceu os 100 metros na do Costas. Ainda sobre este revezamento, o 4x100 medley, achei que foi uma grande medida da CBDA ter tirado a prova do 4x100 do LIFE, que é uma prova que só existe em campeonatos mundiais, e ter colocado a prova olímpica do 4x100 medley misto acho que até é uma, uma prova mais animada, né? porque o que tem acontecido nas provas mistas do 4x100 nível, você coloca os dois homens e depois as duas mulheres, não tem a mesma empolgação que você tem no revezamento do 4x100 medley, que é uma empolgação muito maior, que aí você consegue uh, ter uma alternância de liderança, aliás, o revezamento do Rio de Janeiro fez uma prova fantástica, venceu a categoria infantil, o 4x100 medley misto, que foi uma prova maravilhosa, Rio de Janeiro estava em quinto ou sexto lugar, foi buscar e acabou ganhando a prova, numa vitória uh, da equipe carioca, uma das, das, das provas de revezamentos mais emocionantes de toda a competição, troféu Chico Piscina é assim, é cheio de história cheio de coisas boas acontecendo o pódio sempre com, com novidade bons nomes aparecendo outros corroborando a, a, a gente fala sempre, é, é uma competição de categoria para mim é a competição de categoria mais qualificada que nós temos no país Lembrando que são muito poucos os nadadores que estiveram presentes neste campeonato, que estavam completamente polidos e raspados, acho que vem muito mais coisa pela frente, e que bom que a, que a, que a CBDA, graças ao esforço da Mocoquense, especificamente do Flávio Campos, o apoio dos patrocinadores, conseguiu fazer essa competição sensacional. Essa é a Best Cam, a gente se vê por aí. Até mais!